Bem, será que é o fim da Flatex de giro que as ações colapsaram completamente a semana passada depois do órgão regulador alemão ter vindo aqui fazer uma auditoria especial? Por isso, o que é que está aqui a passar? O que, é, que é que está aqui a passar? É isso que vamos ver já a seguir. Todos os dias os mercados chovem e deixam. Para evitar erros e fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro, os investidores têm de pensar como investir da melhor forma. Como é que se identifica uma boa ação?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 Bem, a avaliar pelo que aconteceu às ações nos últimos dias, há uma catástrofe a acontecer com a corretora de giro, porque as ações caíram aqui no final da semana passada 36%, é, é soberbo, só no último mês foram 45%, e se olharmos desde o início do ano até agora, praticamente oh, 12 meses completos de negociação, é uma catástrofe autêntica nas ações, 72% praticamente de quedas. O que é que está a passar aqui na degiro e em particular agora na nova empresa que é a Flatex de Giro, desde que a Flatex alemã adquiriu a holandesa de giro. Segundo algumas notícias do dia em que as ações colapsam, chegam aqui 38%, depois lá equilibraram um bocadinho mais ao longo do dia e acabaram para uns 29% abaixo, mas segundo algumas notícias, o que, o que está aqui em causa foi uma auditoria e uma auditoria especial pela Bafina, que é o órgão regulador financeiro no, na Alemanha, ok? É, no fundo, funciona também aqui um bocadinho como a nossa CMVM em Portugal, em termos de governança, em termos de supervisão dos mercados financeiros e houve uma auditoria especial e que levou então a que se fosse detectado, fossem detectadas aqui algumas deficiências do, do ponto de vista da organização, aqui algumas deficiências e também aqui alguma necessidade de capitalização da nova empresa. Mas vamos ver em detalhe e no sítio correto, ok, vamos ver no sítio correto qual é a informação Uh, correta que, que nos devemos, que nos devemos guiar, ok? Porque muitas vezes as notícias trazem aqui muitos ars e, como diz o ditado, quem conta um conto acrescenta um ponto e é bem verdade. E por isso, como eu digo sempre, ir à fonte oficial da informação que é da própria empresa, ok? Sempre que vais ao website da própria empresa tens lá as fontes oficiais, ou então nos reguladores, quando, quando há informação nos reguladores, é a fonte oficial. Esquece as notícias e vai diretamente à fonte e toma tu, tem tu a tua interpretação dos dados. Por isso, vamos ver isso. Bem, o que aconteceu é que com esta auditoria da German Federal Financial Supervisory Authority, a BaFin eles detectaram que havia aqui algumas necessidades, algumas coisas que era necessário a Flatex de giro fazer em termos da organização da estrutura corporativa, ok? Nada, nada mais é do que isso e, enfim, como sabes, recentemente a de giro foi adquirida pela Flatex e passamos assim a ter não só a maior corretora pan-europeia, como também uma entidade bancária. É? E, um, e isto passamos de uma empresa que era a Flatex, só focada no mercado alemão e austríaco, praticamente, para uma corretora que é líder na Europa toda e que opera em dezenas e dezenas de países. E por isso, isto acarreta mudanças em termos de, de estrutura das empresas, daquilo que, de que devem ser consideradas. E os bancos são regulados de formas um bocadinho diferentes das corretoras, enfim, ou aqui com esta aquisição do, e, e fusão das duas empresas, Acabou por ser hum, aqui um, uma. Necess, necessário, foi necessário aqui algumas alterações do ponto de vista do, do, da organização da empresa para cumprir com, com os regulamentos. Eu okay? tenho aqui tudo bem, é natural que isso aconteça, ainda bem que isso aconteceu, e, uh, e é isso que a Flatex de Giro fala aqui neste comunicado, que começou e okay. imediatamente a tomar algumas medidas para estarem de acordo com esses requisitos. Ou seja, repara que não é a empresa que está a tentar fugir, não, não houve aqui uma auditoria que tenha detectado fraude ou algum problema do ponto de vista financeiro grave, não houve nada disso, okay? Simplesmente foi aqui um requisito de regulamentação e que a, a Flatex de giro passou imediatamente a... Uh, a corrigir, ok? E então, a uh, Flatex Giro acabou por aumentar, em primeiro lugar, o número de diretores na administração, é isso que eles falam aqui, que uh, aumentaram o número de, de administradores para também ter aqui na parte de gestão de controlos internos, de gestão de risco e departamentos de, de reporting, etc. Foi, foi necessário fazê-lo. E por isso, o atual... CFO do grupo que é aqui, este senhor Mohamed Sharhur, acho que é assim que se lê, ele foi agora, uh, passou a uh, Deputy CEO e, uh, e CEO, okay? Chief Operating Officer, tanto da Flatex de giro como também da parte do banco, ok? Por isso, a partir de 1 de janeiro de 2023, o atual CFO vai passar a ser C Deputy CEO e Chief Operating Officer das duas entidades, falta Giro e também da parte bancária, corretora e bancária, ok? Então tudo bem, porque é uma pessoa que vem da, da própria empresa, não, não estamos a falar de uma pessoa nova, uh, que, que não conhece o negócio, não, estamos a falar de alguém que já está há vários anos na empresa e por isso traz aqui uma, um know-how, traz um conhecimento, traz uma experiência que é muito bem-vinda. pois temos também aqui o, o atual CFO da Flatex de GiroBank, que é aqui Benan Janus, que vai substituir Mohamed Charur como o CFO do grupo todo, ou seja, uma vez mais, uma pessoa que estava já na, na entidade, na Flatex de Giro, e que simplesmente migra para outro cargo e uma vez mais temos aqui alguém com pelo menos 6 anos de experiência aqui dentro da de Giro, mais 15 na Goldman Sachs, enfim. É, é, já foi diretor aqui também em, em negócios de, ligados às ações e aos ativos financeiros na Alemanha, é uma pessoa que realmente tem experiência na área e por isso também é de louvar estas transições, ok? Para além disso, para além destas trocas de CFO e destas mudanças okay, de cargos, temos também aqui Stefan Simank, que este senhor aqui na fotografia, a juntar-se à, à borda, da administração da Flatex de Giro, como CTO, que vai passar a ser... Uma, um novo cargo que a empresa não tinha, propriamente aqui, um Chief Technology Officer e agora vai passar a ter. Uma vez mais, uma pessoa que está desde 2016 na FATEX de Giro, também veio da Goldman Sachs, esse gigante dos mercados financeiros, enfim, 20 anos de experiência em uh, IT, infraestruturas de tecnológicas, uh, por isso, muito, muito interessante o, o currículo dele, ok? E, e por isso, como tu vês nós temos aqui sobretudo é migrações de cargos e para concluir concluir nesta parte nós temos uma quarta pessoa que é aqui Christiane Strubel que vai passar que passa da sua posição atual de do de, de departamento de, de relações humanas da Flatex de Giro ok e um, vai vai passar a estar também na bordo, vai passar também a estar aqui nos órgãos administrativos do grupo da Flatex de Giro. Uma vez mais uma pessoa que está há seis anos na empresa, por isso tudo bem deste ponto de vista, como tu podes ver, são quatro gestores bem capazes, com experiência dentro da Giro, com experiência nos mercados capitais, por isso tudo bem do ponto de vista da organização corporativa, como tu podes ver, simplesmente a auditoria que foi feita pela Bafin apresentou aqui alguns problemas em termos de organização depois destas duas empresas terem fundido e que era necessário modificar para cumprir com esses requisitos. Okay? Este foi um dos pontos da auditoria de supervisão da Bafin. O outro ponto, o segundo ponto, tem a ver mais com uma capitalização que aconteceu e que pode ter assustado os investidores, na, na minha opinião, acho que é isso que até poderá ter assustado mais os investidores, porque o grupo Flatex de giro injetou aqui 50 milhões de euros na, na corretora e, para, para, estar, para estar aqui a cumprir com os requisitos regulatórios da, da Bafin. E aqui também tudo bem, como a própria administração diz, eles injetaram 50 milhões de Fundos próprios, ok? De fundos próprios que eles tinham, e isto é muito bom, porque repara que não se endividaram, não foram recorrer à dívida para uh, fazer face a este requisito, não foram, ainda pior seria emitir ações, que okay? Eles não emitiram novas ações que iria diluir completamente aqui a base de acionistas, iria di diluir a posição dos acionistas atuais na Flatex de Gir. E não foi isso que aconteceu, simplesmente a empresa tinha aqui uh, uh, dinheiro próprio, tinha capitais próprios e por isso agora vai continuar a financiar-se com os seus lucros retidos, ok? Lucros retidos para 2022 e também... Com, um, com os fundos que possam vir das suas operações e não de, propriamente de emissão de novas ações ou de dívida, ok? E até aqui tudo bem, bate palmas à administração porque realmente muito rapidamente respondeu aos requisitos da BAFIN e isso a meu ver é de louvar, é uma boa administração. Então porquê é que as ações caíram, Frederico, não é? Se a administração é assim tão boa e se é uma auditoria de supervisão, então porque que as ações caíram? Muito simples, estamos em 2022, onde qualquer notícia negativa deste tamanho é transformada deste tamanhão logo, e estamos em pleno bear market. todas as notícias parecem ser más, nós temos desde uma guerra ainda a decorrer, Inflação que ainda está alta, perspectivas de taxas de juros a subir, eh, incertezas macroeconómicas muito, muito grandes, um risco de recessão em quase todo lado, enfim, os investidores estão todos em pânico e todos não, os investidores da comunidade lucrativa não estão, nós fazemos parte dos 1% que aproveita o pânico dos outros para gerar investimentos consistentemente lucrativos. Okay? Esta é uma frase nossa que nós partilhamos aqui e por isso aqui o que acontece é que eu já em julho tinha analisado aqui a empresa da Flatex de Giro, ok? Já, já ali no início de julho eu estava, uh, fiquei bastante otimista para as perspectivas da empresa. Isto é uma análise produzida no âmbito de, do nosso IELIT para o nosso serviço de analisações. Tem feito aqui 49 páginas de grande, grande informação de valor que nos ajuda a decidir sobre um potencial investimento, ok? E na altura, em julho, eu fiquei agradado com o que vi, com os fundamentais da Flatex de giro, uma empresa bem gerida, com a organização, a estrutura acionista também muito interessante, quase um, um pouco mais de um terço do capital ainda está nas mãos dos fundadores da Flatex e da que okay? é muito, muito, muito potencial aqui, com eh, insiders com um horizonte temporal longo prazo e interesses bem alinhados connosco, pequenos acionistas. Perspectivas de crescimento passado muito interessantes, perspectivas de crescimento futuro ainda mais interessantes e por isso era uma empresa que eu gostava, mas que estava, a meu ver, ainda ainda precisava de cair ali mais um bocadinho para eu ficar agradado com a valorização. ok? Atenção, que uma coisa é o preço das ações, outra coisa é a avaliação dessas mesmas ações. E acontece que quando andei a analisar as ações, elas andavam aqui pelos 9 euros e pouco e agora felizmente alguém resolveu colapsá-las e uh, trazê-las 32% abaixo do, do preço que eu tinha visto na altura na altura a empresa cotava a cerca de duas vezes e tal as suas receitas duas vezes e meia por aí e o uh, price to earnings também ainda estavam algo altos, ali nas 14, 15 vezes, e uh, agora, finalmente, finalmente, nós temos umas ações bem baratas. O price to sales baixou para 1.7 vezes, é um dos valores uh, uh, abaixo da sua média, ok, está tá aqui perto de valores entre 2018 e 2020, que é bastante interessante, ok? O Price to Earnings em 9.1 vezes está no valor mais baixo da sua história, o que é brutal, ok? Basta, basta às vezes aqui o Price to Earnings agora duplicar para 18, 19 vezes e de repente tens umas ações a subir 100%, o que é brutal. E é um valor justo, pagar 20 vezes por uma corretora, que é líder de mercado na Europa, era perfeitamente aceitável, há outras corretoras nos mercados internacionais a cotar bem mais do que isto, e mesmo price to book 1.2 vezes, ou seja, estamos a trazer os ativos da empresa por apenas uh, um ponto, estamos a pagar apenas 1,2 vezes os seus ativos, o que é, o que é brutal. Okay? A empresa encontra-se agora mesmo no seu ponto rebuçado, tal qual como eu digo aqui nesta análise de, de atualização que produzimos no IL próximo. Pro sobre até Flatex de giro. E, e por isso uh, as ações entraram em território de subavaliação tal e qual como eu gostava, ok? E ainda bem, ainda bem que estas coisas acontecem, eu da minha parte vou aproveitar o pânico dos outros para entrar nesta empresa por uh, razões muito simples. perspectivas futuras são ótimas, a administração está bem alinhada connosco, a administração está a fazer o que deve perante os requisitos de, de regulação nos mercados uh, alemães e internacionais também, e por fim temos uma avaliação num ponto reboçado que eu não posso deixar escapar, ok? Por isso eu pessoalmente vou a começar a adicionar de aqui ações da, da Flatex de giro ao meu portfólio, uma posição que, faço já o disclaimer, está aqui em cerca de 1.9% do, do meu portfólio neste momento, mas estou disposto a ir adicionando mais se ao longo dos próximos meses... As, uh, as ações não forem a lado nenhum e, uh, e o negócio for okay? se o negócio progredir e as ações não progredirem em, em consonância com o negócio até eu vou ter que adicionar mais porque está aí a oportunidade okay? por outro lado se o negócio não for a lado nenhum não tiver-se igual mas as ações continuarem a cair ainda melhor porque eu consigo adicionar mais ações a preço ainda de maior sal agora faz a tua análise também já sabes que aqui não há recomendações de investimento não há aconselhamento financeiro eu estou a dizer o que eu vou fazer, ok? E um, este foi assim um, um pequeno segredo, vá, uma pequena mostra do, do que nós fazemos no IELALIT para o nosso serviço de subscrição de análise de ações, que eu não partilho, como é lógico, não partilho publicamente todas as empresas que nós temos no, no portfólio, não partilho todas as análises aqui publicamente que nós partilhamos, secretamente no Yale Elite Pro, como é lógico, eu tenho que estar uh, alinhado com os meus subscritores e acima de tudo honrar uh, as pessoas que se comprometem a estar comigo nesta jornada, ok? E por isso, se tu também queres-te juntar a esta jornada, se tu também queres um serviço de análise de ações completo, que realmente vai ao detalhe e que procura trazer-te tempo, dar-te o tempo, porque eu sei... Eu sei que é extremamente difícil nós lidarmos com os milhares de empresas que estás em bolsa, provavelmente tu não tens tempo para isso porque tens o teu trabalho, tens a tua família, tens as tuas atividades normais de dia a dia, não tens tempo propriamente para estar aqui a investigar as empresas e eu faço esse trabalho por ti. Okay? Por isso, tens se interesse, tens interesse em ter alguém com experiência nos mercados a fazer este trabalho de análise por ti, a trazer-te análises super completas que te vão ajudar a investir com mais confiança e mais segurança, então o IELA Pro é para ti. As inscrições estão abertas agora até o dia 16 de dezembro e, e esta vai ser uma oportunidade tremenda para tu te juntares a nós, à nossa comunidade lucrativa, que já está a lucrar bastante com algumas empresas que nós temos vindo aqui a analisar, ok? Por isso, quanto contigo desse lado, realmente junta-te aqui à nossa comunidade lucrativa, vamos receber-te braços abertos, que estamos aqui em, em grande crescimento e acima de tudo a ajudar dezenas e dezenas de famílias portuguesas a investir melhor, investir com mais segurança e acima de tudo dormir bem, dormir descansadamente de noite, isso é o mais importante, Tá bom? Um forte abraço lucrativo e até a próxima análise. Tchau, tchau!